Já estamos assando já nesse Ai, forno não. chamado meu quarto. Cenário 7. 7 de maio. Gente, o é todo filme agora vai ter chuva. É isso. Confere, produção. Madame Fort Lane. <mespace> No clima, tempo <risos> pra não bater as datas da nossa filmagem, porque eu não gosto de trovões, eu tenho medo. Tem mesmo, ela tá cada trovão que daquela tá cada pô. um também. Trem, voz, um só se alimenta de raios, né? De raiva. <risos> a, a gorda amarela. Ah. No vídeo de hoje, vamos comentar sobre o nosso próprio carnaval. Claro. Pra fechar com chave de ouro essa porra. Exatamente. Logo. Acabou o carnaval, vamos trabalhar, ó. Tô falando. Tem medo? Viu? Papai do céu tá avisando. Chega de Acabou. carnaval. Acabou! Vambora! Rolê, trabalhar. Com nossos looks. Pessoas que andaram com a gente. fotinhas que a gente viu. Bloquinhos que a gente foi. Sim. Gente, foi tão legal porque eu tava vendo um bloquinho passar. Com uma galera que tava filmando e tirando fotinhos e tal e tal. Depois de um tempo, quem eu encontro nesse bloquinho? Eu passo no vídeo. Ah! <risos> Cara, eu fui fiel ao canal e ao tutorial que eu fiz de make de carnaval. Porque praticamente eu fui com aqueles looks. Aqueles lá, só que sem a, sem a montagem né? Da vida calma. Vou <risos> fazer <risos> uma Eu, pra variar, eu fiz tudo oposto ao que eu falei: conceito. <risos> ah, ai, tá pega a na maquiagem. Oh, eu não oh. voltei de drag. Eu botei de drag e fui isso, pra rua, sabia, gente. Tipo, derreti, derreti inteira. Mas enfim, foi super divertido. E vamos mostrar as fotos aí pra vocês. Vamos começar primeiro pelas dele, porque é as minhas, gente. Ah, tá. eu Eu entrei nos buracos, que só Deus sabe, não tirei fotos. Mas foto. eu também, entrei em cada buraquinho. Eu fui assim, o primeiro dia eu peguei, eu falei assim: eu quero inaugurar o carnaval, eu quero inaugurar o bloquinho, eu quero paz, amor, eu quero curtição. Que então eu massa. fiz um look meio branco. Nossa, com a bicha assustada. Tá assustada, né? Na moda. <risos> porque... Ai, um pouquinho em casa. Tava, não, tinha, não tinha bebido ainda. É, tá. Deixa eu ver como é que eu ia. Então, lookzinho branco, pochetezinha branca, pochetezinha uh, babadeira sei, né, tal. com com Spike. Daí eu meti na cara. O babado e... da Fida Kahlo. Meti de novo da Fida calo porque assim, reciclar e viver. Meio o deu calo e foi Ficou legal, né, é. gente? Eu gostei, tá? eu gostei. Próximo dia. Esse foi o primeiro dia. O segundo dia, tá. como foi? O segundo dia. O primeiro, vou mostrar o meu look. Foi assim, oncinha loucona. E joguei na cara só dourado, com glitters muito babados. por bochete. A bocinha! Foi legal esse look. Tá, laranjinha, Ó, laranjinha, combinando laranjinha. com o governo podre. Laranja nosso. Pode crer, tô nem aí já protestando. <risos> Isso mesmo, falei que mesmo. Boa, boa. Que bloquinho boa. que foi esse foi. E Eu fui num lá na, no centrão que chama Jegue Elétrico. Sei, Jeg Elétrico. Foi também legal. Eu não fui nesse, mas eu conheço, eu né. Fui. Daí, nesse dia, nesse momento o que a gente encontrou Contra a o Gui Chapina é uma Eu não maquiadora. Sei se é ela. Eu acho que é ela, sim, uma maquiadora, é amiga minha, guicha fina. essa bicha tava máxima, ela tava assim, tipo. Parece. De... Parece ser ela. É a... Reimona. Reimona, Queen. Reimona, Reimona. Reimona, é? incrível. Eu rei o... E aí ela é Reimona. Isso. Maravilhosa, Raimoníssima! E isso aqui? Olha, tem qualquer o que, que tá escrito? Meninos vestem é assim, azul no meu no cu, ó, adoro! E ela com o maior vestidinho da hora! Adoro! Então assim, esse foi o resumo dos meus looks. Ah, foi a paisana meio, né? Ah, pica carnaval pra mim é isso. Ela é uma pessoa mais espaçosa, mais larga, mais… É. Ocupa mais espaço, eu entendo isso. Eu por mais que Quase, né, é. a desgraça outro dia falou que eu não sou muito fã de carnaval, não. Pois eu... é, que ela não depois gravar, mas assim, ela, ela arrasou, <coughs> né? Ela humilhou, as eu vou pra rua meio nervosa mesmo, entendeu? Eu vou lá e fecho o negócio. Tivago ah, ah, pra rua. Então tá. toma! Toma, toma! toma. Vá. Eu vi Salve. essa garota maravilhosa aqui. Então, esse é o bloquinho, que é aquele bloquinho que eu te chamei aqui no final. Foi a gente ótimo. só de passando. Mas foi ótimo seguir. A senhora tava maravilhosa, Calma. de Elke desgraça. E eu faço todo ano, eu faço essa homenagem pra que aí. esse ano foi meio a meio, foi meio Elke, foi meio desgraça junto. Foi legal. E nesse bloco, Rego Fritz, que é um bloco que, que é aqui perto de casa do centro. E eu amo! Eu e eu... É, esse dia aí eu fui nesse bloco, direito, eu fui no Tarados tarado em você. Tava incrível, minha sobrinha, foi forma luta décima. É, não tive eu fui, coragem. ó, vou colocar um vídeo aí pra vocês verem agora. Presta atenção, eu levando bolada, dourada na cara no meio do bloco, presta atenção. Olha esse vídeo, Adoro! <risos> A conta <risos> Foi bem, muito maravilhoso! Bem carnaval, bem botado, ah. dó. E aí, na verdade, isso aí foi ah. o quarto dia. O primeiro dia foi esse dia que eu tava de. Eu fui de três reais. É, Mas a gente vai poder perceber pelas fotos que eu sempre tô de costa num bar, porque será? <risos> Teve o outro dia que eu fui causar ah, de bruxa. Ah, Na verdade, eu tava paisana, não me fantasia. É, tá, é, só não Só que ser é de casa. De pijama, e só pra... sair de casa normal. E pra variar, de costas no baralho. Ah, mas tá muito bonitinho, <risos> tinha licença também. Eu é, tô do carnaval, hoje é. de bruxinha. Ah, tinha gente, várias né? bruxinhas legais, hum. tinha um monte de gente… Eu amei as fantasias de quase todo mundo. Tinha um monte de gente criativa, legal. Teve bastante Todo mundo caprichou. Eu saí mais dois dias, mas hum. esses dois dias eu fui de boyzinho também. Porque... Ah, de boyzinha, boyzinha. Eu queria dar uns peixinhos, né? Tem que ficar… Sim. <risos> é assim que se morre Pede licença ah. pra morrer Mas foi legal no geral, dava pra curtir Só vi coisa legal, não vi briga Tem só gente legal, bacana Muita fantasia, pena que eu não te tanta foto Mas eu achei super legal o rolê das pessoas Assim de Tipo, vou me montar um pouco e tal, vou curtir. Eu também me não arrependi de tirar caramba. foto. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Comentando. Oh, é muito legal. Agora a gente vai pôr um pouco as fotos aí, ó. Tudo rapidinho aqui, viu? É isso, meus amores. Ai, que delícia, gente. Oh. Se inscreve ah, no canal, não. clica no sininho duas vezes aqui pra receber notificação. Não esquece de dar Adoro. like aqui, ó. O meu... Mãozinha. Dá um soquinho do like aqui, gente. Pra ajudar nós, que a gente vai ficando cada vez mais empolgada com os likes e tudo mais. Obrigada, galerinha. Se é a primeira vez que tá aqui, gente, vê aí. A gente já tem uns vídeos bem legais aí, já. para dar uma olhadinha para hum, ver, ver se a gente, crer, tal. Fiquem bem, obrigado Valeu, por assistir galera. a gente. A gente se vê no próximo. Tchau!